A desbanalização do mal sobre os sentidos da crueldade hoje. Resumo: trata-se, nesse texto, de testar a hipótese de uma desbanalização do mal, que ocorre com a ascensão contemporânea de novas tendências fascistas. Buscamos levarem conta uma nova crueldade, germinada a partir da experiência de sofrimento social em um. Mundo do trabalho já é cheninizado, seguindo o argumento do sociólogo Christophe Dejouz, que ganha na nova direita, também chamada de populista, um encaminhamento. Político Palavras-chave, violência Novo radicalismo de direita Crise social Em 2018 quando Bolsonaro estava em vias de se eleger e algo como uma massa bolsonarista mostrou a sua cara, escutávamos a hipótese de que a monstruosa e inesperada adesão popular ao coiso, como se dizia na época, em alusão ao demônio, teria a ver com a banalidade do mal, termo que se tornou conhecido como uma das interpretações clássicas do fascismo, a saber, a de Hannah Arendita em seu livro Aishan em Jerusalém. Penso que para o nosso caso deveríamos inverter os termos. A ascensão. Bolsonarista representou, naquele momento, uma desbanalização do mal. Por outro lado, o mal banalizado já havia se tornado algo por assim dizer progressista, algo que já descrevia a nossa normalidade social antes da bruta desnormalização bolsonarista, descrita pelo campo oposto como regressão. Essa hipótese é certamente um pouco excessiva. Tentarei explicar. Antes de tudo, seria preciso relembrar o que Arendt quis dizer com a famosa tese sobre a banalidade do mal. O termo em si já traz seu aspecto provocativo, pois o mal, geralmente, é o contrário do que consideramos banal. A banalidade é, tendencialmente, a regra, o mal é a exceção. No caso de Aishan, para Arendit, tratava-se de compreender que ele era uma pessoa má, excepcional, por assim dizer, monstruosa, e ao mesmo tempo um sujeito regular, ordinário, banal, normal. Mais precisamente, sua enorme maldade se efetivava por meio de sua trivial e inexcepcional mediocridade. Sua ação mas não era considerada propriamente uma ação, ela era um trabalho, um zeloso cumprimento de um dever. Próximo ao diagnóstico arentiano, dizia Gunther Enders, o empregado no campo de extermínio não agiu, mas, por mais horroroso que soe, ele trabalhou o Enders, 2010, p291. Assim, o mal havia perdido sua característica fundamental, a de ser uma tentação. Escrevia então Arendita em uma célebre passagem de seu livro. E assim como a lei de países civilizados pressupõe que a voz da consciência de todo mundo dita não matarás, mesmo que o desejo e os pendores do homem natural sejam às vezes assassinos, assim a lei da terra de Hitler ditava a consciência de todos, matarás, embora os organizadores dos massacres soubessem. Muito bem que o assassinato era contra os desejos e os pendores normais da maioria das pessoas, no terceiro Reich, o mal perderá a qualidade pela qual a maior parte das pessoas o reconhecem na qualidade da tentação. Muitos alemães e muitos nazistas, provavelmente a esmagadora maioria deles, deve ter sido tentada a não matar, a não roubar, a não deixar seus vizinhos partirem para a destruição, é claro, embora muitos possam não ter sabido dos detalhes terríveis e a não se tornarem cúmplices de todos esses crimes tirando o proveito deles. Mas Deus sabe como eles tinham aprendido-a. Resistir à Tentação, Arendt, 1999, p. 167. Os nazistas alemães e Aishan de forma exemplar não eram, portanto, simplesmente monstros que liberaram a selvageria que existiria potencialmente em todo o ser humano rompendo tudo o que haveria de construção humana, os mandamentos que proíbem o mal, aquilo que constituiria paz entre as pessoas etc., para ceder às tentações demoníacas, às forças incontroláveis, inclinações naturais, diria Kant que agem à revelia da vontade humana. A tentação, como diz Arendt, não era aquilo que impulsionava o nazista a pecar, a agir imoralmente, a assassinar e colaborar com o extermínio em massa. Naquele contexto, o que constituía a tentação era justamente o contrário. Portanto, era resistindo às tentações que se executava o trabalho de carrasco, pois justamente, tornado trabalho, tal tarefa era um trabalho como qualquer outro. Em nome do trabalho, sempre se poderá valorizar uma desgraça. Este é o segredo de toda a colaboração Arantes, 2014, p. 110. Lembremos como, para o espanto da plateia do tribunal, Enchan sabia se referir até mesmo à anticompassiva doutrina moral de Kant, declamando de cor o imperativo categórico. Tentando interpretar a constituição moral e psicológica desse sujeito, Arendit compreendeu que aquele homem não era um monstro, mas tampouco era ele um mero robô apesar de sua infinita disposição para a obediência e de sua incapacidade de imaginação. Ele era, em suma, um conformista exemplar, e sua atitude possuía um nexo não totalmente contingente com uma série de aspectos sociais objetivos do mundo contemporâneo. O aterrorizador do diagnóstico de Arendt a respeito daquele repetidor de clichês é que, precisamente, não fora nenhuma extraordinária dose de maldade que tornou possível algo como mal total, efetivado. No mundo terreno, mas tratava-se de algo cujo caráter ordinário e inexcepcional persistia no mundo após os campos de extermínio. Parte significativa da obra de Gunther Enders fora dedicada também a isso que poderíamos chamar de uma transformação estrutural do conformismo investigando a continuidade daquilo que havia possibilitado, tanto objetiva, quanto subjetivamente, eventos como Auschwitz Hiroshima, em um mundo de guerras sem ódio, em um estado de coisas em que o ódio, e mesmo a frieza, que ainda é um. Afeto frente à indiferença, seria considerado um traço de humanidade. No âmbito da teoria social contemporânea, Christophe Dejous foi um dos originais da ideia arentiana de banalização do mal, no entanto focado naquilo que permitia a aceitação, ao mesmo tempo ativa e passiva, de uma intensificação do sofrimento no mundo do trabalho. No auge daquilo que Nancy Fraser chamou recentemente de neoliberalismo progressista, que oscila à esquerda ou à direita, mas que perdeu o chão após a avalanche populista, as investigações em torno da psicopatologia do trabalho revelavam, por trás das vitrines do progresso, um mundo de sofrimento, Dejours, 2009, p. 31. No do que parecia ser uma época de luzes progressistas construídas em torno de um consenso no período após a queda do Muro de Berlim que apontava para uma nova, eterna paz democrática, uma certa nomopatia, algo echaniana segundo, o argumento de Dejous cimentava já há algum tempo a desgraceira concorrencial com seus acirrados rituais de seleção e eliminação, acompanhados de uma intensificada tolerância ao sofrimento, próprio e alheio. E não é apesar do sofrimento que essa normalidade do mundo, da crise, do trabalho se reproduz, mas por meio dele. Portanto, ainda acompanhando Dejous, essa peculiar banalização do mal não só. Bloqueia a conversão do sofrimento em recusa coletiva, como torna-se o cerne de uma enorme máquina de participação. Ao que as coisas parecem indicar, essa participação assume um outro caráter diante disso que, por falta de um termo mais preciso, estamos chamando de ascensão da nova direita. Sem o teor teológico e de modo bastante terreno, vivemos uma peculiar desbanalização do mal, de modo que o mal passa a ser vivido enquanto o mal arriscaria dizer que essa é a alma do novo inconformismo de direita, que possibilita uma reabilitação da crueldade em um outro nível. A crueldade, extraída do chão social onde foi germinada, é levada ao âmbito da política. A política enquanto transgressão, a política que desconhece limites, daí sua afinidade com a política revolucionária ressurge enquanto desbanalização de um mal, já fermentado no seio da máquina do mundo. Essa possibilidade de viver o mal enquanto mal é experimentado enquanto liberação, pois é dada às pessoas a possibilidade de serem perversas. Isso constitui sujeito, e de um modo sui generis, empodera aqui, no sentido de uma compensação fantasmática para uma impotência social real. Reconfigura-se, portanto, a gramática moral de um mundo feito de vítimas. Se, por um lado, a política de esquerda, apesar das ilusões retrospectivas a respeito de uma era de progresso, já havia se tornado há algumas décadas o presentismo da política ambulatorial, da gestão e do atendimento das vítimas, necessariamente apassivadas, por outro lado, a política da nova direita faz a vítima sair da posição de vítima, Embora ela continue sendo uma ela não é mais alguém a ser socorrido. Mas ela não é somente alguém que sabe socorrer-se, alguém que se vira, pois isso já estava dado no mundo do trabalho da viração. Ao mesmo tempo, como uma espécie de lado B da política dos sem socorro, tal vítima pode se tornar, também indiretamente, pela via da indiferença, um carrasco. Um carrasco, sem papas na língua, e sem maiores rodeios morais, que não apelará, como Ixã, ao imperativo categórico kantiano. Essa fúria de carrasco impiedosa possui uma relação com o fato de que a direita, curiosamente, reabilitou o elemento agonístico da política, isto é, seu caráter de enfrentamento, segundo a célebre tese de Carl Schmitt, essa é a essência mesma do político. Nesse contexto, Podemos extrapolar um pouco e arriscar dizer que a política imiscuída no trabalho sujo foi retirada da sua forma neutra do trabalho e recolocada no campo da ação ou segue seu rumo no campo dos negócios, em regra ilícitos, como aquele mesmo trabalho, em sua versão clandestina. Aqui ecoa a velha relação entre fascismo e banditismo. Nesse aspecto, é exemplar uma figura como Sarah Winter que intercala militância belicosa e puro desejo por dinheiro, lógica política de partisan disposta a sujar as mãos na guerra e mesquinharia voltada a vantagens pessoais. Ela não é um mero caso patológico, pois exprime-se nela algo que permeia setores amplos da sociedade e do próprio Estado, uma atitude política emanada à lógica econômica da gangsterização, da rapina em meio a um salvisse quem puder. Se é verdade que o fascismo fixa os resultados sociais do colapso capitalista Orquimér, 1998, como dizia Orquimér, não é difícil imaginar que esses resultados sociais se aproximem de um estado de anomia, de intensificada atomização social e recrudescimento dos indivíduos. Refletindo sobre o colaboracionismo na França ocupada, Sartre, Chegava a conclusões semelhantes, na verdade, a colaboração é um fato da desintegração, em todos os casos ela foi uma decisão individual, não uma posição de classe. É nisso que ela se aproxima da criminalidade e do suicídio, que são também fenômenos de desassimilação, Sartre, 1949, P46. Igualmente Marx. Pensando a contra-revolução em O 18 Brumário de Luís Bonaparte, analisava que a sociedade francesa havia se tornado um saco de batatas, e os indivíduos, sem nenhuma relação recíproca, eram batatas pressionadas umas contra as outras. Também em outro contexto, ainda durante a segunda Guerra Mundial, escrevia também Adorno que o cimento que unia os homens foi substituído pela pressão. Que os mantém juntos, a dono, 1993, p. 34. Algo semelhante ocorre por aqui. Olhar para o Brasil. Contemporâneo é suficiente para entender que a tese de Tati se realizou como um mandamento, que se desfaça a sociedade. Mas essa situação, na qual o conflito social se intensifica, não significa necessariamente um retorno dos grandes confrontos dramáticos da política como luta e decisão, ou melhor, eles retornam, mas em sua versão degradada. O conflito social ocorre como uma colisão quase como uma batida de carro, ou seja, um conflito entre mercadorias que se empurram umas às outras. Daí que o ódio, que emerge daí? Vinculado, no caso, à violenta sede por vantagens, isto é, lucro, Pouco tem a ver com impulsos animais, de uma situação desumanizada, muito menos com uma terrível essência humana, mas sim com um impulso de coisa, uma sede própria das coisas, internalizada pelas pessoas. Ou seja, não se trata exatamente do mesmo ódio do qual carecemos, se é que Walter Benjamin tem razão quando diz que a classe operária desaprendeu o ódio. E sim de um que não é outra coisa senão sintoma de uma desagregação social total. Pensando por essa linha, o militante fascista, se ainda for possível usar o termo militante, não é somente um extremista, como se ele fosse um militante de extrema esquerda com sinal. Trocado, alguém que leva as ideias muito a sério, além da conta. O militante fascista é também um militante de si, Portanto trata-se de um engajamento bastante propenso a traições. Basta lembrar da movimentação política em torno de Bolsonaro desde sua chegada ao poder e vemos uma traição depois da outra. Sua própria família é o limite, e olhe lá, não seria totalmente improvável um assassinato no interior do clã. Assim como Sartre dizia que a maioria dos colaboradores foram recrutados entre aqueles que chamamos de anarquistas de direita Sartre, 1949, p 48. Também o bolsonarismo vive de um espírito anarquizante, cuja relação obviamente não é com o anarquismo histórico, mas sim com a anarquia da produção de mercadorias, Marx. Seu elemento caótico e transgressor complementa o verniz de disciplina militar e religiosa. Se de fato tiver algum sentido a hipótese sobre a desbanalização do mal que estamos testando, seria o caso de pensar se não está em curso uma mudança do que entendemos por trabalho sujo, isto é, se hoje, no Brasil, sujasse as mãos de uma outra forma. No que concerne o ato propriamente dito de matar, esquece-se que muito se matou durante os governos assim ditos progressistas. E também se prendeu muito. Entre 2006 e 2016, a população carcerária no Brasil praticamente dobrou. Mentalmente, o horror aparecia sob a forma do trabalho sujo enquanto mal necessário, que sempre encontra meios de justificação. Já Bolsonaro dá sinal verde ao mal, desnecessário, Daí o efeito da desbanalização. Uma coisa é a catástrofe ambiental de Belo Monte, outra a legalização do garimpo. Não se mata como uma tarefa echaniana, como um mero side-effect do desenvolvimento. Para realizar uma grande obra estatal, por exemplo, como um dever que se lamenta com o coração partido, mas que se crê necessário, pois há um futuro simulado uma noção de política enquanto projeto. Destrói-se, Matasse com certo gosto pela gratuidade do ato, dada sua efemeridade e a ausência de futuro. A violência aparece menos como algo funcionalizado e profissionalizado, sob a lógica administrativa. Como em Eichão na SS, e mais sob a forma de um banditismo selvagem da SA, que representa justamente o período de ascensão do nazifascismo, de suspensão dos tabus e da revolta na ordem propriamente dita, e não o da ordem funcionalizada. Não ocorrerá no Brasil algo como Auschwitz, no sentido de um extermínio altamente racionalizado, tecnicizado e eficiente, mas um deixar matar e deixar morrer. E esse deixar morrer vai desde medidas menores, como a suspensão da obrigatoriedade de cadeirinhas para crianças em carros, até o ato de deixar um vírus fazer seu trabalho. Algo que ocorre como? Se fosse um dado da natureza, agência do destino, com a expectativa escatológica de uma crise purificadora. A diferença entre o que vivemos agora e o nazismo tradicional não é somente ornamental, apesar das encenações de um Roberto Alvim, mas diz respeito a seu núcleo histórico. O fascismo europeu vivia um tempo ascensional, ele tinha um projeto, exterminista, apocalíptico, mas era uma lógica projetiva, própria de seu impulso modernizador a promessa de Hitler era de que o terceiro Reich duraria. Mil anos. Isso é impensável no caso de Bolsonaro, ele se reconcilia com o curso das coisas na medida em que reproduz a lógica social do colapso. É como se os governantes tivessem reconhecido que a sociedade se tornou, de fato, ingovernável. O estado brasileiro sob o governo Bolsonaro não é nenhum grande leviatão ultrapoderoso e autoritário, mas sim uma enorme bagunça. Nesse sentido. O bolsonarismo é uma adesão à catástrofe, articulando uma lógica sobrevivencialista e a liberação de impulsos suicidas. A banalização do mal segue um princípio estratégico, Bolsonaro não, pois justamente a lógica projetiva que dá sentido à estratégia, à administração, perdeu o chão. Mas não houve, propriamente, uma ruptura. A máquina de moer gente permanece inalterada, o que muda é o encaminhamento da energia política produzida pelo sofrimento gerado no interior dessa máquina. Frente a esse novo mal, como fica então a relação do outro campo político com toda essa sujeira? Nesse contexto surgem também panaceias em torno do bem, que ressoam em afirmações como a de Fernando Haddad, quando ele diz eu sou um agente da civilização contra a barbárie, Bede Nelly, 2015. Ou então, como avesso desse novo brutalismo, como tem chamado a Chile Mende, consolida-se certa reação à maldade que se exprime. Em uma hipersensibilidade à violência do mundo, ao ponto de gestos mínimos aparecerem como potencial de crueldade, em que a reação, disparada por um gatilho, que é potencialmente qualquer coisa, é uma fuga da realidade em direção à frágil bondade do próprio eu, um eu que, de todo modo, já é narcisicamente ferido e sitiado, para dizer como Christopher Lash, tal qual em sua análise da subjetividade em uma era de expectativas decrescentes. Conto uma anedota para ilustrar isso que parece já ter se generalizado como uma certa atitude, Há alguns anos atrás, ainda na Alemanha, frequentei, na universidade um curso sobre a obra de Ernst Bloch. Os alunos do curso eram predominantemente jovens e de esquerda. Em algum texto, não me lembro exatamente qual, aparecia o termo militante. Timismus, otimismo militante, o que causou um estranhamento geral, pois, Apesar do adjetivo militam ser um termo dicionarizado, ali aparecia como se Bloch tivesse feito um neologismo, talvez a partir do francês ou do italiano. Para os alemães era mais familiar o termo próximo do ideal pragmático americano, ativista. Mas não era disso que falava Bloch. Então nos pusemos, eu e uma francesa, a tentar explicar o sentido dessa exótica palavra, militante. O que foi totalmente em vão, pois rapidamente o debate degringolou para a associação militante-militar-exército-violência, o gatilho foi disparado logo. O termo estaria vinculado a ideais masculinos de agressividade e a uma subjetividade androcêntrica. Devido ao otimismo militante, a aula terminou com uma discussão sobre se Bloch seria ou não machista. No mundo todo há também uma série de mercadorias que se apresentam com o selo cruelty free. No Brasil, existe uma marca de suco chamada do bem, cuja publicidade gira em torno da simpatia e do fazer o bem. Claro, nesse caso trata-se de formas muito baratas de adquirir mãos limpas. Uma espécie de lava-jato da consciência. De todo modo, seria necessário aprofundar a compreensão sobre como se opera, hoje, à esquerda e à direita, a relação entre política e culpa. Deixemos essa tarefa para outro momento. Concluo aqui com um último caso, ainda pensando nos alemães, lembro daqueles que corajosamente têm se lançado no mar Mediterrâneo, em iniciativas civis para salvar refugiados naufragados que tentam fazer a travessia entre a Líbia e a Itália. Em geral, são pessoas comuns que reagem ao intolerável, mas engajando-se em uma prática que é, por excelência, uma política ambulatorial de socorro das vítimas. Recentemente, mais um desses barcos de iniciativa civil foi inaugurado e entrou em atividade Tendo sido financiado pelo artista Banks e batizado com o um nome da militante anarquista e autora francesa Louise Michel. No site que descreve o projeto e que possibilita os visitantes de apoiá-lo financeiramente, há um breve parágrafo de apresentação, onde faz-se questão, no entanto, de informar que toda a tripulação é vegana. Salta aos olhos a radical assimetria entre, de um lado, o horror da realidade dos afogamentos de homens, mulheres e crianças, e do outro, a informação absolutamente trivial sobre os hábitos alimentares dos e das ativistas, com sua dieta cruelty-free. Mas há aí uma verdade que diz respeito a um fenômeno mais geral, sobretudo quando declaram: o insertsos co all 12 indistries, note das títulos saves der Michel, SD. Resta saber se salvar a própria alma nesta situação é um fenômeno complementar aquilo que aqui chamamos de desbanalização do mal.